O artista Frank Shaw fez um desenho da Yara Flor, A Nossa Mulher Maravilha Brasileira. E esse desenho é tão ridículo que eu quero que você veja para ver como que ele objetificou totalmente o que é a mulher brasileira. Essa sim é a imagem que um gringo tem da gente. Essa foto faz totalmente o um estereótipo do que um gringo acha que é a mulher brasileira, que resume em ter peitão e bunda grande. Eu, eu realmente não consigo entender. O que passa dentro da cabeça de um executivo que permite que esse desenho seja feito. Porque a gente viu essa semana que vários personagens dos Tunes foram retirados e não serão mais publicados porque fazem estereótipos ou mostram coisas que não deveriam ser mostradas para crianças. Como o caso do Pepe Lelau, o nosso famoso gambá que tenta sempre conquistar uma gata. Esse personagem foi acusado de promover a cultura do estupro. E mais do que isso, um personagem importante para eu falar aqui é o Speed Gonzales, o nosso ligeirinho, que também foi cancelado por fazer um estereótipo ao que é um mexicano. Eu até entendo esse personagem não ser colocado mais nas telas, a gente não vê mais esses dois personagens. Só que eu acho no mínimo curioso, porque enquanto a Warner tá tomando essa postura, pegando esses personagens, revendo eles e vendo, olha, isso é uma conduta errada, vamos tentar tirar isso, vamos parar de fazer essa conduta desse jeito, vamos tentar fazer com que o personagem possa ter um pouco mais ali de espaço para trabalhar, para a gente conseguir fazer algo mais legal para as próximas gerações, para a gente tentar agregar conteúdo. E do outro lado, a DC Comics não está nem aí, e faz um post em que é simplesmente o Batman e o Flash, admirando a bunda da Mulher Maravilha, e só falando da bunda da Mulher Maravilha, e, por algum sentido, alguém está atirando nos peitos dela. É tão ridículo e tão bizarra essa cena que você tem que ver que nunca que falam isso para a Mulher Maravilha. Então, por que falam para nossa, cara? Eu realmente não entendo. É algum jeito de fazer uma objetificação gigantesca do que seria a Mulher Latina. Eu não achei isso nem um pouco legal. Eu acho que o Frank Show errou muito e vai ter que se desculpar com todos nós brasileiros, porque ele fez uma arte extremamente ridícula. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre essa personagem, clica nesse card que está aparecendo aqui na nossa tela, que você vai ser redirecionado para o nosso vídeo em que eu te contei um pouco sobre a Yara flor a nossa heroína brasileira criada pela DC Comics. E essa imagem é tão ridícula que simplesmente muitas mulheres brasileiras foram, nas redes sociais, fazer uma nota de repúdio e fazer vários comentários criticando o Frank Schur. Cara, tem uma dica pra você. Se todo mundo tá criticando o seu trabalho, você não tá certo. Você tá muito errado, você errou de mão e convém você pedir desculpa. Tem vários comentários de várias brasileiras. Vocês estão vendo alguns que eu separei, mas são muitos. Muitos, muitos, muitos. E se você é um estrangeiro e você tenta objetificar a gente por algo que a gente faz, eu tenho que te dizer que pra mim, um norte-americano é um cara que come cheeseburger o dia inteiro. Será que eu tô certo? Não adianta você pegar um estereótipo e querer basear toda a sua construção, ainda mais num personagem, ainda mais num super-herói, isso é muito ridículo. Como eu já disse aqui, cara, a gente não vê a Mulher-Maravilha sendo tratada dessa forma. Só a Mulher-Maravilha latina é tratada desse jeito, por quê? Por que que o um americano faz tanto preconceito com um latino e ao mesmo tempo gosta de sexualizar uma latina? Eu, eu realmente não consigo entender. Como que eu posso falar, ah não, isso não é legal, eu não gosto de você, você é latino. E ao mesmo tempo você tá sexualizando o proibido e falando, nossa, olha as curvas de uma brasileira. Pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, esse é um vídeo aqui, cara, me despindo do roteiro de todas as coisas, é um vídeo conversando com você. Eu, essa conduta do Frank Schur é abominável, cara, isso não pode estar tá certo. Não pode. Enquanto está todo mundo revendo os erros que fizeram e com estereótipos para outras culturas, por que, que na cultura brasileira ainda é a cultura do gringo ver a gente pela bunda? Isso não faz sentido. Você deve entender isso. Seu anime ou alguma produção tenta fazer referência ao Brasil, com certeza é um bando de gente na rua sambando e jogando futebol. E é isso. É o que eles têm da nossa cultura. Para um gringo, sinceramente, o Brasil é da seguinte forma. Todos nós vivemos numa favela, a gente come feijoada todos os dias, todos os dias é samba, feriado, tem jogo de futebol e o nosso rei é o Pelé. Rei Pelé, com certeza, ele é o rei do Brasil. Pelo amor de Deus, cara, isso é ridículo. É muito ridículo, cara. O nosso país é muito bom, a gente é muito respeitado lá fora, mas isso não pode acontecer. Isso é ultrajante. O Frank Show tem que retirar essa arte e tem muito que se retratar com a gente. Até porque você pode até me dizer que eu tô passando dos limites, mas cara, ele não mostrou só uma objetificação aos heróis, admirando a bunda da Yara Flor. Cara, a cena dos peitos, ou oh My Peitos, cara, que coisa é essa, cara? Que coisa ridícula. É extremamente bizarro, cara. É, é revoltante. Essa conduta do Frank Show. Ele errou muito a mão e vai ter muito que se desculpar porque passou de qualquer limite. Não tem como. Passou de qualquer limite. A gente se vê na próxima. Obrigado por assistir. Eu quero muito saber a tua opinião. Comenta aqui embaixo se você também acha essa imagem completamente ridícula. Eu acho que ele errou muito e a gente pode tirar isso pelos comentários porque muita gente foi lá criticar o Frank Show. A gente se vê na próxima. Um duplo H pra você e um ex-cataplast.